É isso aí, galera. Canal X Game Go no ar. É isso aí, galera. Canal X Game Go no ar e hoje tem uma novidade muito bacana para você. É o um lançamento aí de Final Fantasy Maxima, É um jogo que era exclusivo aí do PS4. Agora ele deixa a plataforma como exclusivo e passa a interar o Xbox One. Né? Então é um jogo aí bem bacana se você for verificar. E eu vou estar tá aí mostrando para vocês aí como pode tá vendo. Então, se você olhar aqui, né, ó, vou ter que olhar mais para a tela agora. Então, o World of Final Fantasy, ele já está liberado aqui, eu estou acessando o meu Xbox, né? E ele está disponível aí para você já baixar por 143 reais né? E o legal, ele já está em... Xbox One é né, normal, tá todos os Xbox liberados, Multijogadores jogadores online ainda em 4K HD no Xbox One S e Xbox One X aprimorado significa que ele teve aí, uma melhoria no jogo bem melhor. Então assim, só para vocês verem algumas cenas do jogo aqui, né? Tá mostrando aqui então um, um gráfico bem bacana aí para quem gosta. Eu joguei muito Final Fantasy na época né, do SNES, do Super Nintendo, também na época do Playstation 1, né? Square e Enix sempre mandou bem, ainda na época era separado, né? Tinha Square e tinha a Enix, né? A Enix que mexia com Tomb Raider e outros jogos, mas depois da junção aí, muito legal, lançou muito jogo bom. Então, basta já tá liberado para você comprar aí o jogo e espero que apareça bem mais aí dessa coletana, que é uma coletana muito legal aí. Um abraço, é nóis, e se curtir o canal, é só curtir aí, é, se inscrever e ativar o sininho. Um abraço, até mais!